Fala Lim, bom dia aí também, guerreira. Kenzie jogava CS? Mano, eu já joguei CS na época da Alan House, o 1.5, 1.6. Aí, CSGO, eu não cheguei a jogar, não, né? Mas tem uns amigos meus que jogam. Mano, deixa eu só abrir um negócio aqui, galera. Pera aí. Calma aí, Rapaziada, teve um guerreiro da live aí, mano, que ele fez uma arte nossa. Aí, ele perguntou o que, que eu achei, né? Aí, ele mandou essa fanart aqui que ele fez do Kenzie. Ah, um! O Gui, junto com o Viena e os meninos, propôs um desafio, ó Desafio do dia Tente desenhar essa imagem do Marquinhos da melhor maneira e mande nos comentários Aí quem fizer a arte e bater mais like Vai ganhar 50 reais no Pix né? Ó a do mapa Quem foi o menino lá? Caralho, esse aqui ficou tipo... Pô, esse aqui vem da sincera, hein, mano uma pegada mais tipo... Minecraft por tipo, isso que eu não sei o nome Pixelado Mas ficou legal, hein, mano Caralho, esse aqui tá tryhard, mano Ele já mandou um assim Tryhard também Já botou o um arroba dele, ó Esse aqui sabe trabalhar, ó Pega, pega meus meninos 32 likes Eu acho que esse tá ganhando até agora, mano Legal esse aqui também, mano Parece que ele fez no lápis mesmo, né, mano Ó no... Da hora, da hora Toc, toc. Quem bate? A lua Ela está luz Você esteve sozinho o tempo todo <risos> Será que esse aqui é um bom jogo Pra eu poder fazer A Diana tanque, mano? O meu primeiro recalho vai ter que ser a decisão disso Tá ligado? Ó. Parece que o time dos caras tá fácil pra Diana matar Mas tem muitos stunzinho. Se eu tomar um stunzinho lá, fodeu Um grab do um Crash, uma corrente, né? Pode ir, paisão só grava. Escolhe um. Ai, meu Deus, tô tomando do Viego aqui! Caralho, véi! Ah, mano, seu pai, hein, mano, o Diego tava de uma pai, não só por conta de estresse se controle, mas sigo te acompanhando. Você é fera demais. Morri, parabéns também. pelo trampo que você traz pra gente. Nossa senhora, esse aqui foi ruim demais, galera Aconteceu o que eu falei ainda, hein, mano Se o Viego tivesse no bot, nós se fudia Pô, troca, seria tudo de bom se você morreu Já tem um Viego atrás de mim, velho Eu não mato ele, já só saí daqui. Esse Viego tá jogando bem, hein, galera Ele tá full ponta a ponta, mano, olha ele Fudeu, eu não posso entrar ali, não Digo mais, tem chance de eu tomar dive aqui, viu Nossa, mas que azedinho que deu esse aqui agora, tá Digo mais, hein, galera Eu não vou tentar entrar na minha Django, não, mano eu vou dar B. Imaginando que o Viego roubou minhas galinhas e só vou pra parte de baixo, mano. Que aí pelo menos eu capitalizo alguma coisinha, ó. aí, tá, tá, tá. Vai dar ruim pra ele no futuro, Salve, assim, Marinho. né? Tô Salve. aqui pra ajudar a pagar essa nova visual foda. Pega, pega. Mano, brigadão aí o Wicão, mano. Valeu pelos cinco meses de sangue com a gente aí também no recinto. Mano, fodeu, velho. Não dá pra matar ninguém aqui, não. Ó, foi só falar, hein, mano. Ah, toma esse dano aí, meu docinho Nice, cobramos dois, hein, galera Toma Ai, o cara pegou seis, eu não vou conseguir peitar ele, velho Foi smite, Só pra gastar o smite, mesmo. Vai vir um viego aqui, meu doce, meu mel Ui Ai, que delícia Ai, o Nautilus pegou a kill, mano Ai, o Dauchus pegou aqui, família. Ai, meu Deus, cheirinho de tramóia, mano. Tira um cheiro ruim aqui, ó. Não sei se vocês estão sentindo esse cheiro ruim. Cheirinho ruim no ar, galera. Maravilha, família, maravilha, maravilha. Calabresa do meu amor, mano. você uh. fala, calabresa? Morri. Flashei igual um idiota, galera, vocês viram. Acho que era uma piadinha, né, galera? Ai, pensa tem dano pra batalha. Leblanc, papo reto, mano. Apareceu, safe. Eu vou dar uma cacetada na torre aqui. Eu acho que eu e o João Bigode leva ela, hein, mano. E dependendo do jeito que o Viego vier, nós dá EK nele, mano. Dito e feito, hein, mano. Agora a Leblanc miou. Só que eu vou pegar o gosto da torre. Perfeito. Se eu der B aqui, eu vou morrer. Eu vou tentar dar B aqui. Mas eu acho que eu tô morto igual, galera, se liga. Ah, LeBlanc não vem aqui, não, mano Pelo amor de Deus, LeBlanc Safe, ela voltou o mid, perfeito Não Ó, oh, eu posso pegar esse sapaz aqui, mano Cadê o Nautilão vindo? Cadê o C, Nautilão? É, feião, eu ia flashar atrás mesmo, mano Ó o João Bigode na cena João, bigode na cena, 3x3 essa play. Roubei a jungle. E dá pra pegar a barricada, hein, mano. Eu toei aqui, mano, mas é pra um bem maior. Ah, mano, aí eu não vou bater na torre depois disso que eu fiz, né, mano. Deixa eu sair daqui. Porra, aí é, é foda, né. Pelo amor de Deus. Smidge sub com nós aí também, fião. Caralho, velho. Eita, porra. Ah, mano, nem é zonas, família. Ah, olha o tanto de ward que tinha aqui, velho. Por isso que esse pitbull vem me morder, velho. Não, não, não, não, não, não, não, Ai, mano, era original mesmo, mano. Caralho, se o meu protobelt desvia do W dele, mano, só que ele não usou. Eu acho que eu matava, se eu não tomei esse W dele, velho. Garen explode no leite? Mais ou menos, hein, mano. Caralho, é o João Bigode! Fala dele, fala dele! foda galera. Tem que pegar a torre comeback agora, ó. Acho que vale. Fodeu. No suquinho, vem. Ai, tomou a corrente, né, mano? Se o Jace levar a bot, eu falo que foi o worth, mano. E se eu sair vivo, então, aqui é a beleza, mano, se eu sair vivo. Ih, tá desesperado, Atrox. Desesperou, meu pai. Não, brincadeira! Ah, mano. Ah, esse Atrox é bom demais, mano. Olha esse Atrox jogando aqui, mano. A ah, nada. Uma torrezinha da vida. Perfeito, mano. Nossa, ainda bem que eu abandonei o campo pra vir pra luta, hein, velho? Bom, se nós pegar essa Torre Comeback que tá acabando, mano. Vem, vem, vem, baixa a torre que dá tempo. Baixa a torre, baixa a torre. Boa. Boa, galera. Olha o trem querendo, hein, mano. Fala do João Bigode? Fala dele, pode falar, viu? E bem, mano, me senti bem aqui agora. É Baron, tá? Baron, baron, baron, baron, baron, baron, baron, baron. Baro, baro, baro. Caralho, galera. Bia, manda Oi. boa aí despreza que eu amo ela e queria conversar e reconciliar nosso relacionamento. TMJ. Lisa, Carlin veio aqui igual um gato arrependido. Falando que quer conversar com você, beleza? Reconciliar tudo que aconteceu aí. Dá mais essa chance pro Carlinhos aí, é Isa. Obrigadão pelo apoio com nós, tio. Eita porra! Esse monstro aqui, velho. Caralho, a demora pra matar esse cara, velho. Ô <coughs> boneco esquisito, velho. Caralho, a troca, isso é muito forte, velho. Maravilha. E mandou mensagem dizendo que tava com saudade. O que fazer? Fazão, um segundo, mano. Tem é Zonas ainda. É, como é que foi o mistério aí, família? Não sei se é isso eu direito, mano. Poderia Salve. me abençoar nesta segunda-feira maravilhosa. Mano, e ganhamos, hein, rapaziada? Olha que loucura, mano. Ganhamos, mano. Olha, como é que pode? Salve, Marquinhos. Salve. Fala para Churique que King Glost quer ver o cogumelo dele. Te amo, Marquinhos. Que jogo, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o dano aqui da fila. Aí eu vejo esse secado que vocês mandou aí. Vou o João Bigode. Papo reto, hein, mano. João Bigode foi preciso essa partida sem maldade, hein, mano. Olha lá. Eu e o João Bigode deu um danozinho gostoso.